E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, eu estou já na minha casa nova, não sei se vocês viram aí no Instagram, se que ele me segue, segue lá, eu mudei de casa, agora eu tenho um lugar apenas só pra gravar e um lugar pra dormir, que antigamente era tudo junto, acho que todo youtuber, ele tem um lugar apenas só pra ele gravar, eu vou arrumar isso aqui mais pra frente no futuro, vou melhorar a iluminação, apesar que sempre foi ruim, mas... Agora eu vou melhorar. Então, se você me segue no Instagram, sempre eu, de vez em quando, eu tô lá é, postando alguma coisa, beleza? Tá aí na descrição. O negócio é o seguinte, galera: estamos aqui e, como vocês podem observar, aqui dentro da casa o som é bem baixinho, mas em Los Santos tá chovendo há muito dias e a chuva piorou com um risco de alagamento. Daqui a pouco eu vou ligar a TV ali para ver os noticiários para saber como é que, como é que tá Los Santos, o que tá acontecendo, mas tá, tá relampeando ou trovejando, não sei como é que se diz, <risos> não sei como é que você fala, mas tá bastantes raios aqui, tá bem perigoso. Eu vou sair aqui um pouquinho só pra você ver como a chuva tá bem forte. Escutou? Mano, quando começa assim, cuidado, hein, mano, cuidado. Tá ligado que estamos no verão, então no verão tem essas chuvas bravas aí, ó. Olha a chuva. Tá vendo? Caraca, tá chovendo muito, velho. Tá chovendo demais. Olha os raios. Sai aqui na área aqui, mano. Sai aqui na área. Será é que não tem um lugar aqui para eu não, não quero me molhar, Não quero me molhar. Ó. Olha os, ra Olha os raios, moleque negócio tá tenso, cara Bom Seguinte Vamos ligar aqui a TV Pra ver os noticiários Aqui, galera Pra saber o que tá acontecendo Deixa eu ligar aqui a TV Vou ligar. Meu Deus, acabou a luz Acabou a luz Não dá nem pra ver o que tá acontecendo, cara Caraca, tá chovendo muito que, que, Nossa, o que, que a Amanda tá fazendo ali fora? Louca Galera Olha os raios, mano Deve ter caído algum poste aí A chuva, o vento Caraca, velho Agora eu não sei se eu fico em casa Cadê meus filhos? Mal, porque... O pessoal tá aí, ó Tá chovendo muito, galera, e acabou a luz, cara. Acabou a luz. Meu Deus do céu. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Vou sair aqui. Olha isso. Caraca, mano. Ui. Nossa. Ih, foi perto. Meu Deus do céu. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Caraca, aquele raio caiu muito perto, velho. Cara, eu vou pegar o carro, vou dar uma voltinha pra ver como é que tá a cidade, mano. Qualquer coisa eu venho buscar aqui a família. Vou pegar aqui o carro que tá aqui, ó. Ô, Amanda, sai da chuva, moleque. Maluca. Esse carro aqui, vou ver como é que tá, galera. A cidade. Nesse momento tá sem energia. Não temos informação nenhuma de como tá a cidade. Mas os noticiários disseram que poderia ter sim alagamento devido às grandes chuvas coisa do Brasil né lá, lá fora é só tsunami que alaga esse carro tá virado aqui velho eu sou muito piloto tá difícil sair aqui hein? o Jimmy que colocou o carro errado aí Vamos lá, galera. Vamos ver como é que tá a cidade. Nossa, a aqui. Tá funcionando mais nada, cara. Nossa, o carro... Nossa, mano. Ó, quando tiver chovendo muito, batica dica que eu dou pra vocês aí. Não fique debaixo de árvore, mano. Não fique debaixo de árvore. Porque você corre um grande risco de ser tostado, mano. Uou! Olha isso. Meu Deus. Ah, tem umas poças de água aqui, ó. Meu, Deus, sai da frente, cara. Caramba, que ali é poça de água? Rapaz. Vamos lá. Caraca, velho. Que que é isso? Meu Deus. Pirei. isso, cara? Uou! Caraca! Que isso, galera! A cidade está inundada! Minha nossa! Caraca, isso aqui é o um que? Tsunami! Mas são as chuvas! Danou-se, cara, danou-se! Meu Deus! Cuidado, cuidado! Vai, Maicon, vai, Maicon! Nossa, o carro tá batendo em mim. Sai, sai, sai, levanta, levanta! Caraca, perdi o carro, velho. Galera, olha isso, mano! A chuva alagou! Mas não tava desse tamanho, porque quando fica. Caraca, velho! E agora, mano, e agora? Aqui não tá tão alto, não tá tão alto. Minha nossa! O carro ali. Nossa, passou. Meu Deus, eu tô. Cara, eu preciso encontrar um abrigo. Se cai um. Cai um raio um... na água, velho. Agora tá sem luz, sem nada. Vamos tentar sair daqui. Jesus. O cara tem que voltar pra casa, velho. Essa água sobe mais. Galera, vamos tentar sair aqui. Tô vendo muito, mano. Vou tentar um lugar. Aí, aí, aí. Agora dá pra correr. Corre, corre, corre, corre. Ih, olha a água ali. Meu Deus, acho. Caraca, velho. Pula, pula, pula. Ô, meu senhor. Cuidado aí, ó, a água. Ó, a água. Sai, sai, sai, sai, vai pegar <risos> Meu Deus do céu Mano, não tava nessa altura Jesus Preciso encontrar um lugar alto aqui Pra ficar, peraí aí. aí Deixa eu ver como é que tá a situação, cara Caraca, a chuva foi tanta que Mudou tudo Inundou a cidade inteira, galera Meu Deus Eu perdi meu carro, isso que é o problema agora Ó, aquela parte ali não tem água, hein Vamos tentar um lugar aqui pra, pra se proteger Ali, ali não tá, não tá tão alto a, a água Mas por conta da, dos ventos É, a água tá meio brava mano Tá... estilo onda, tá ligado? Estilo tsunami nossa, cara. Não, calma aí, calma aí. Pera aí. E agora? Não tô vendo um carro, mano. Ó, tem uns carros aqui. Vou falar. Caraca, velho. Vou tentar pular aqui. Mano, eu tenho que ir lá tentar buscar tirar o pessoal. Vocês sabem que vai subir, mano. Essa chuva não para. A chuva não para, mano. Véio. Eu vou pegar esse carro aqui, mano. Vou pegar esse carro que vou tentar lá buscar a família. Dane-se, Vai, vai, vai, acelera, acelera. Meu Deus! O vento tá empurrando o carro. Peraí. Olha a água ali embaixo, cara. Olha isso. Deus, o que aconteceu com o carro? Que isso, cara? O carro não tá andando direito. Uh, olha essa parte, cara. A água tá toda... O carro, que aconteceu com o carro, velho? Ali não dá pra descer, ali não dá pra descer. O carro não funciona, mano. Olha isso, amassou tudo. Que... Nossa, não funciona mais Olha como é que tá aqui, cara Imagina lá pra trás, velho Imagina lá pra trás Como deve estar. Tá. Nossa, velho Olha o carro ali, cara Jesus, olha isso Caraca, velho quem mora em São Paulo aí já deve imaginar como é que é Ou já passou por uma situação de chuva assim A água vai levando tudo, vai com dano tudo Bom, galera, eu vou vou lá buscar o pessoal lá, mano Porque eu não sei se esse carro aqui é quatro portas Já perdi um carro Dito que tá essa chuva aqui Pode ocorrer sem energia Acabou a energia Olha só, cara A rodovia aqui, ó, toda lagada tá toda lagada aí, ó Ó o carro, os carros ilhados Ver se tem mais carro ali Essa parte aqui não tem, cara Todo ilhado A cidade Tá chovendo muito, mano. Tem que tomar cuidado de não tocar um raio na minha cabeça. Olha lá, cara, olha lá. Nossa! Nossa, olha a água. Que isso, mano! Tem gente. Mano, eu sei que tem aqueles loucos que quando tá chovendo, o cara fala. Vai, vai dar, vai dar. Eu vou passar, eu vou passar. O cara tenta passar e perde o carro, né? Porque. Fica naquela. Aqui tá muito. Tem muito mais água, ó. Na parte aqui. Enfim, bora lá buscar a família, porque a gente precisa sair da, dessa cidade, mano. Pode acontecer de, de, de água subir mais, galera. Vamos lá, vamos, vamos lá pra, pra casa do Michael. Vendo muito, muito mesmo. Ali, o carro quatro portas. Agora a gente tem um. Bom, galera, cheguei aqui em casa. Cadê a família? Onde eles foram? Eita, pera Eu não tô escutando barulho. Tá parou de chover? É, deixa eu olhar aqui. Aqui na janela Que? Que? Água? Minha Nossa, véi a Água subiu Meu Deus Essa chuva não Não, não jogue lixo no, no, Nas ruas Os bueiros Estão completamente É Travado Como é que a água sai? Caraca, velho Olha a água subindo Ih, já tá aqui Cadê o pessoal aqui? Cadê a família? Meu Deus do céu, peraí Caraca, velho Tá muito alto a água, velho Galera, olha isso Vim aqui, velho Olha lá, cara Subiu Subiu de macabra... ei peraí. cara acelerou no meio da, do, da chuva ali, cara. Que bicho louco. Minha nossa a tragédia. Olha lá a água. Olha a água puxando os carros. Olha isso aqui, velho Meu Deus do céu. Peraí, peraí, eu caí. Nossa! Uh, caraca! Corre, corre, corre, corre, corre. Caraca, véi. Meu Deus do céu. Caraca, galera, chu... parou os raios, parece que parou. Olha os carros aqui, velho. Caraca, é... olha que essa parte é alta aqui, ó, da casa do Michael, mano. Jesus. Mano, a água subiu muito desde, desde quando eu saí de lá. Olha lá, ó. Galera, as inundações devido à chuva aconteceu aqui em Los Santos. Não tem como eu ir lá para lá porque provavelmente está tudo inundado lá. Olha os carros aqui, velho. Capotado. Nossa, tem gente. Que isso? Nossa, olha lá, velho. Olha o carro aqui, ó. Caraca, velho. Não vai, gente. O pessoal tá indo pra onde? Corre, mulher, corre. Uh, ai, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Caraca, eu tô brincando com a vida aqui, velho. Vambora, vamos pegar a família aqui e embora. Bom, vamos vamos, vamos, vamos, pessoal. Vamos, vamos. Vamos sair daqui antes que essa água chega aqui em casa. Entra, entra, entra do carro, entra do carro. Aí, ó, voltou a chover. Minha Nossa. Caraca, galera! Vai inundar a casa, certeza! Certeza que vai inundar a casa! Começou a chover de novo, velho! É, é, é, é, é. Meu Deus, o carro anda muito ruim na chuva. Vambora, vamos sair daqui. Lugar mais alto da cidade. Eu, eu tô querendo lá na casa do Franklin, ali é bem alto, mano. Bora, bora bom chegamos aqui na casa do Franklin que aqui é, é alto a parte olha lá ó, dá tá, dá para dá para enxergar ali ó nossa mano alagou tudo as chuvas forte chuvas bom galera seguinte nós vamos ficar aqui é, na casa do Franklin que é, acho que um lugar bem alto aqui acho que a água não vai chegar aqui vai ser um absurdo chegar aqui